Fala pessoal, Colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim hoje eu vou trazer para vocês mods que vão alterar completamente seu Skyrim, mesmo que você esteja jogando num PC fraco ou então num PC bom. Depois desse vídeo com certeza você terá uma nova experiência em Skyrim, então já se inscreve aqui no canal para não perder nada e bora para o vídeo. Nosso primeiro mod de hoje é o True Directional Movement, que vai mudar como você joga em terceira pessoa e além disso traz a incrível trava de mira no inimigo. Quando tive a oportunidade de jogar Skyrim dessa forma, pude ter uma experiência muito mais maneira nos combates e tenho certeza que você também vai ter. Se você não curte jogar em terceira pessoa, não se preocupe, porque o mod também vai funcionar para quem joga em primeira pessoa. Uma coisa muito legal que eu achei nesse mod foi a questão dos projéteis como flechas e magias, porque ele calcula a diferença entre o nível de você e o inimigo, e aí ele vai calcular essa diferença para que você tenha maior chance de acertar o seu inimigo com esses projéteis. Esse mod vai funcionar em qualquer PC, seja fraco, poderoso ou qualquer PC que seja, porque ele não tem quase peso nenhum. O que me deixou chateado é que não achei esse mod para os consoles. Mas, caras, esse mod é com certeza um top 10 de mods de Skyrim para mim. O próximo mod é o Valhalla Combat. Esse mod vai redefinir o combate em Skyrim e casa muito bem com o mod True Directional que a gente acabou de falar. Agora, todos os inimigos vão ter uma barra de stun em cima da sua vida e quando ela ficar vazia, você pode executar seu inimigo. O mais interessante que eu achei nesse mod é que ele inclui a mecânica de parry no game. E na minha opinião, isso é muito legal. Parry, para quem não sabe, é aquela defesa que você faz no tempo exato do ataque e aí você bloqueia todo dano físico ou mágico que você poderia sofrer. Um bônus aqui nessa mecânica é que se você der parry em flechas e magias, ela vai voltar para o seu inimigo. Como vocês estão vendo aí nas imagens, os combates ficam bem mais imersivos e bem mais interessantes. Para quem está tendo dificuldade em conseguir dar o parry, lembre-se que esse mod pode ser alterado na sua tela de configurações e o tempo exato do parry pode ser aumentado a seu critério. Além disso, ele vai mudar várias mecânicas como o uso de estamina, ataques fortes, ataques fracos e muitos outros features que você pode conferir na página do mod.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 Ó, vai, vai dar um cortezinho e beleza. Ó. Deixa eu soltar aqui. Campamento feito aí. Ó. Dá pra você brincar, fingir que você está acampando e tal, né? Para deixar o jogo um pouco mais real, né? Com esses três mods instalados, eu tenho certeza que você vai ter motivos para rejogar batalhas épicas em Skyrim. Experimentar o um nível legendário e curtir bastante suas jogatinas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui galera, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deem aquela força, até o próximo vídeo, tchau pessoal!